Você aperta o play, solta a nós! Vai, Gordon. Ei, ei, Ei, ei, ei, ei, ei, ei, Derrubou o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Saque. Derrubou o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Aí ah, ah, Bruninho, você é um otário, só pra te entender que eu sou um visionário. Bruninho, Bruno Mar, só que o dois gordos que vai virar um bilionário. É só pra você entender como é que eu faço. Na licença, mano, meu freestyle é mais caro. Ei, I wanna be a billionaire, mas pode ser certeza, meu freestyle que é mais raro. Aprende como eu faço, o dois gordos, com certeza te acaba. Bayern veio de Munique, mas eu vim acabar com o Dio aqui, Piracicaba. Eu sou um mano, e você não tá. Constano. Só pra entender, Se fica com essa cara feia, mas não tá nem o momento me assustando Chega meu tudo é como eu faço, mas você sabe mano, que eu sou mais completo Puna dele é de abarreta, mas eu que mando aqui o papo reto Só pra entender, já era mano, mas aqui no momento aqui eu não me acho Abarreta, mas não é letilínea, é uma purpurina, Eu tô no alto e você que tá embaixo Meu Deus do céu É muita ideia, é muita ideia, e aí Bruninho? Vai deixar, meu chapa? Yeah, yeah. Bruninho responde, 30 segundos, vai que vai, amassa ele. Vamos puxar o Brito assim, família, Vamos. Permuda a camisa com o olho, estampado na meio, e o boot um de mil. Mata esse cara no drill. a camisa com olho estampado na meio, titânio e não faça de drill Mata esse cara no drill. Mata esse cara no drill. entendeu? Primeiro. Mantenha o seu respeito, dois gordos, uma coisa que eu tô te fazendo, ensinando, aprendeu a puxar grito direito, cê entendeu, Você não puxou, essa verdade se ramelou, bagulho é muito louco que dois gordos veio bater de frente, só que ele tá de caô, boné de aba reta, é isso que você tá falando, ô meu parceiro, bagulho é muito louco, cê tá ligado dois gordos, então seja mais ligeiro, cê tá falando que o bagulho é muito louco e esse que é o semblante, o valor tá na instante, só que o sentimento continua sendo gigante, cê pode ser bilionário, cê pode fazer o que você faz, só que o o é muito louco, eu chego, sou sagaz. Infelizmente, a vida não desenho. Você pode ser bilionário, só que nada vai ter o valor que eu tenho. Amém. Deu papo, tio, pega a visão. Aí, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem. Barulho para dois gordos. Barulho para Bruninho. 1x0, dois gordos. Bruninho terminou, Bruninho. Volta, DJ, sorta.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 Já que é pra mata no trap, beleza meu parceiro que eu chego desse jeito Você falou de boa é aba meu assunto veio incorporado no cateto Cê entendeu? O bagulho é muito louco, por isso que nós abusamos. Cê entendeu cateto? Só que infelizmente seu cateto e eu sou a hipotenusa Sem mim você não é nada, essa é a parada, vou jogar na salata Cê rima pra caralho, mas eu não tô aqui pra fazer rajada. Eu posso até travar, mas certeza que eu faço a arte Sempre mantendo o movimento, fazendo o freestyle e sempre fazendo minha parte E hoje minha parte eu concluo, sabe que eu flu. esse é o parceiro e eu vou te dizer, gordo, você pode me olhar Não tem pode de correr, não adianta você se esconder Vixe, mano. Ah, mano E aí, dois gordos Vai deixar, meu chapa? E Temos resposta do outro lado, dois gordos é... na voz e... E... Sorta ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei. Ah, só pra você entender como é que eu faço Com certeza, mano, eu mando a rima mais cara ei, Pode ter certeza, dois gordos colando Sempre é a rima rara Como que você quer falar de cadeto Falar de potenusa como se fosse bascara. Você manda o um flow acelerado Porque essa rima ruim com certeza ele mascara de como eu faço camarada, como você fosse iluminati, chegando no triângulo Falar de usa, eu acordei a coruja porque a bola eu mandei lá no ângulo Dá tá, licença mano, será que precisa mais pra eu acabar contigo? Sabe sem direito como é que eu faço? Vem cumprimentar você até meu amigo Aprende truta pra entender como é que eu faço, ser é fraude, não é KO, é KO Dois Deus nocaute! Meu Jesus, meu Deus do céu vocês ouviram, vocês decidem pela ordem. Barulho para Bruninho! É! Barulho para dois gordos! Uh! Dois gordos tá na final, faz barulho, família! Uh! Essa bar...